Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente fazer um spa day. O meu Spadei, ele não é como o da maioria das pessoas, como o da maioria das blogueiras. Eu não faço tudo no mesmo dia por motivos de cansaço, preguiça. Então, eu comecei ontem, na verdade. Eu lavei meu cabelo e hidratei. Mas já tem vídeos aqui no canal mostrando como eu faço, qual que é o processo, quais os produtos que eu uso. Por isso que eu não botei aqui também, mas meu cabelo está limpinho e hidratado. Super gostoso. Na verdade, não é hidratado, é reconstruído. Eu usei uma ampolinha e eu vou deixar aqui. Aqui nos cards a playlist onde tem todos os vídeos de cabelo para vocês conseguirem ver as coisas que eu uso. E tá aqui ele já limpinho, bonitinho. Acordou numa revolta porque ontem tava muito frio, tava úmido. Hoje tá um dia mais quentinho, então meu cabelo fica. Com uma personalidade forte, por causa dessas mudanças de temperatura e de umidade. Mas estamos aqui, né? Então, eu vou prender meu cabelo para fazer a máscara da Soul Kind. Essa aqui é a Anti-Aging Premium Mask Pack Sheet ela promete firmeza, elast... ingredientes para elasticidade e é isso. É dermatologicamente testada e a minha veio na Glam Box. Então, isso aqui que é para limpar a pele, que eu também já limpei, faz sair vídeo em breve aqui no canal com a minha rotina de skincare que eu tô usando toda a minha skincare com uma marca só. Então, eu vou fazer vídeo para vocês. Eu tô testando, tô no processo ainda de ver como a minha pele vai se sair. Então, ela já tá limpinha, já tá higienizada. E aí, eu vou aplicar a máscara aqui com vocês. E ela é pra deixar agir de 15 a 20 minutos. E aí, depois que retirar, é pra massagear a pele com os dedos, pra pele absorver o restante do produto. Agora, antes de vir gravar, eu botei uma máscara dessas no Muzão. Então, ele tá jogando videogame de máscara, depois eu tento mostrar pra vocês. E aí, agora eu vou pôr a minha. E aí... A gente continua um vídeo, deixa eu prender meu cabelo Porque meu rosto é pequeno, minhas máscaras são grandes Então fica, tipo assim, sobrando aqui, assim, no cabelo Ela vem com bastante líquido aqui dentro Aqui eu botei nele não vinha com tanto líquido sobrando Vou dar uma apertadinha pra tirar o excesso E já tá muito molhada Ah, que gelado Faça o que sobrou na minha mão. Aqui no pescoço. Me sobrou muito. Não, não Eu não sei se isso saiu, mas. Vocês também têm dó de botar fora a embalagem da máscara? Porque fica um creminho lá no fundo. Mas não tem que fazer, não tem como tirar daqui de dentro e de guardar. A que eu botei lá no musão é essa aqui, da NutriFace, que é a máscara de hidratação e nutrição. Tô tentando manter minha boca sem máscara, mas tá difícil. E essa aqui é mais sequinha do que a que eu apliquei. Não tem tanto produto sobrando dentro. A minha, essa que eu botei em mim, da Sokai, gente vem bastante. Fica a mão toda melada toda vez que encosta. Conta como é que tá sendo a experiência de máscara. Bem ruim. <risos> é Por quê? Porque fica colada na minha cara. Minhas pinica ou nada? Pinica só, só que perto do nariz. E na boca também, pinica. Mas é bem ruim porque fica melada a cara e gelada. Aí não é muito confortável, não. Não gostou? Não. <risos> <risos> não, não gostei. Agora, enquanto eu deixo a máscara agindo aqui no meu rosto, eu vou fazer minha unha. Então, eu vou tirar esse esmalte que eu tô. Que é uma nail art de Alanal. Eu vou pintar de novo e aí eu vou gravar. Então eu vou botar aqui uns takes pra vocês do vídeo que vai sair lá no meu Instagram das unhas. Consegui fazer uma nail art vertical com três cores. É a primeira vez que eu faço e deu muito certo pra primeira vez. E agora chegou a hora de tirar isso aqui do rosto. Ele chega a estar seco em alguns pedaços. Então, vamos remover. Meu Deus, que agonia. Praticamente não tem mais nada pra absorver. Mas vamos dar uma espalhadinha no que ficou. Minha testa ficou bem sequinha, evaporou, absorveu tudo. Aqui na bochecha ficou um pouquinho de produto ainda, mas tá absorvendo. No nariz também já ficou bem sequinho. E aqui no pescoço ainda tem um pouquinho, mas também nada demais, assim, não sobrou muito produto. Hidratar meus lábios. E foi esse o meu spa Day. esse é o meu processo. Se tu quiser ver mais vídeos assim no canal, deixa o like. Comenta aqui embaixo ideias de vídeo também ou produtos que tu quer ver testando. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!